E aí, mais um presente chegou, chegou para mim mais um presente, um presentão, um presente da Hotmart, a plataforma de curso onde os nossos cursos estão hospedados. Eu vou abrir a caixa aqui, eu já abri a caixa ontem, já vi que é muito legal, mas eu trouxe o um presente aqui na caixa para poder abrir aqui junto com vocês, para que você possa ver comigo qual é o presente. Vou abrir aqui com vocês, tá aqui o presente, ó. Então, deixa eu colocar a caixa aqui no chão para vocês acompanharem aqui comigo. A Hotmart me mandou esta uhum. caixa aqui, ó, muito legal, muito bacana. Tem um quadro aqui lindo, fantástico, maravilhoso. Me mandou algumas pulseiras também marcando este momento tão importante para nós aqui. Eu vou abrir a caixa aqui, ó, uma caixa bonitona da Hotmart, onde o seu curso, né, você que está fazendo os nossos cursos, você tem aí o curso nosso hospedado dentro da plataforma da Hotmart. Então, a caixa está aqui, bonitona, um fundo vermelho, assim, bem bacana tal. Deixar a tampa aqui. Aí ela mandou aqui, ó, tem uma mensagem, tá? Tem uma mensagem. Eu vou ler essa mensagem porque eu vou dizer assim, esta, esta conquista nossa junto à Hotmart, esses cinco anos de parceria nossa junto com a Hotmart, rendeu muitos frutos. E aí a Hotmart, ela manda uma placa para nós e tá, mandou aqui uma, uma frase, um carinho muito especial. Ela diz assim para mim, parabéns, seus resultados são fruto do impacto positivo que você trouxe ao mundo ao levar a sua mensagem, talento e experiência para cada vez mais pessoas. Então vocês meus alunos, estão, essa mensagem é para vocês também. Mas esta caminhada está apenas começando. Olha, conte conosco para seguir em frente com a sua missão. Vamos juntos, Hotmart. Eu, Hotmart, e vocês, nossos alunos. E aí mais uma frase para encerrar aqui, que ela diz assim, será uma grande honra estar ao seu lado durante suas próximas conquistas. Sim, obrigado, Hotmart, pela frase, pelo presente, tão carinhoso, tão gentil para comigo. E eu retribuo esse carinho para toda a minha equipe, né? Eu, Roberto, que sou eu, né? Minha esposa, Vilma, meu filho, Caio, que está sempre junto com a gente, ajudando nas edições dos vídeos, dando dicas especiais para a gente aqui na área da tecnologia. E também o meu parceiro, João Paulo, João Paulo e toda a sua equipe, lá em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, a equipe dele fica lá e a gente fica aqui em Sorocaba, ele dando esse suporte tão especial, tão direto da tecnologia para mim, para eu poder fazer o curso para vocês e para vocês aí que são nossos alunos receberem toda a orientação da parte da tecnologia, eventualmente quando tem uma dificuldade ou outra. E junto com tudo isso o João Paulo cuida das nossas estratégias né, de marketing para a gente poder alcançar e levar a nossa mensagem, essa mensagem positiva da reflexologia podal para o um maior número de pessoas possíveis. Haja vista que nós já alcançamos aí, estamos aí para alcançar a marca de 4 mil alunos. É muita gente. E a gente tá trabalhando, ensinando reflexologia aí há pouco mais aí de 5 anos que a gente vem nessa jornada da reflexologia podal. Só que o presente da Hotmart ainda tá aqui dentro. Você ainda não viu? Vamos abrir junto? Vamos abrir junto. Tem a fitinha aqui, ó, eu vou tirar aqui a mensagem, né? Vamos ver como que tira a mensagem, ah, tá. mensagem é um, né? um papel bonito tal, vou deixar aqui a mensagem aqui do ladinho Aqui tem o aqui um, um foguetinho da Hotmart, né? a Hotmart mandou para mim cinco pulseiras, cinco pulseiras iguais a essa Que tem o logo da Hotmart e tá aqui, Hotmart Black, Hotmart Black é para os produtores de conteúdos digitais que alcançam algumas metas dentro da plataforma. E vamos em frente. Nós alcançamos algumas metas e nós fomos presenteados. E esse é o presente. Por que, que eu estou aqui mostrando o presente meu para vocês? Porque é uma conquista nossa. Você, é meu aluno, você, é minha aluna, essa é uma conquista nossa. E tem um, um, um protetor aqui, né? proteger o grande presente. Olha o grande presente, está aqui dentro. Olha o grande presente, um quadro, um quadro com a frase Cap Green, Hotmart Black. Roberto, Cap Green, continue, né? Continue trabalhando, continue avançando para que você possa ter cada vez mais resultados. Essa é a grande mensagem que Hotmart nos traz. Continue continue sua missão continue trabalhando para você conquistar cada vez mais resultados essa grande grande vontade a grande missão vamos dizer assim também da hotmart para conosco de você continuar sempre buscando de você continuar sempre alcançando seus objetivos então o que a é, continue continue crescendo continue crescendo então quando a hotmart me traz essa mensagem e traz esse quadro, vamos tirar o quadro daqui, acho que vocês querem ver o quadro, deixa eu tirar o quadro aqui da caixinha, olha aqui, ó. a caixinha está aqui, né o quadro está aqui na minha mão, então continue, continue crescendo, então o que, que eu digo para vocês, continue crescendo, é vocês todos, vocês todas também que estão junto conosco, continue crescendo no seu dia a dia, no seu trabalho, você está aí desenvolvendo, está atendendo clientes, está tendo resultados, então continue crescendo, continue avançando mais, buscando mais clientes, buscando mais resultados, então quando a Hotmart me manda essa placa muito carinhosa, já agradeço a equipe da Hotmart pelo carinho né? de toda a equipe, toda a equipe, toda a equipe, é, porque até o nosso curso está hospedado na plataforma da Hotmart, essa plataforma que a gente confia tanto para os nossos direitos como produtores dos conteúdos e para vocês também que estão aí adquirindo os nossos cursos e que você tem aí toda a segurança do, de tudo, tudo tudo dentro da plataforma e a sua certificação do seu curso ao final dessa jornada. Então Cap Green para Cap Green, mim é o que eles dizem para mim, Roberto, continue crescendo, Roberto. Então é uma forma carinhosa da Hotmart me parabenizar, parabenizar toda a minha equipe pelas nossas conquistas ao longo desses cinco anos, e aí eu convido vocês também, meus alunos e minhas alunas, a adotarem Cap Green para vocês. Como assim, professor? O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você que está começando está começando a faturar seu primeiro cliente, seu segundo cliente, seu décimo cliente, você que já está aí faturando mil, ou menos de mil, ou mais de mil por mês... Cap Green, para você, continue crescendo. Ó, oh, esta placa é pra você, meu aluno, é pra você, minha aluna, continue crescendo, continue crescendo. Quem sabe está chegando a hora de você partir para você fazer a sua transição de carreira. Você já pensou nisso? Muitas das nossas alunas, muitos de vocês que estão aqui, já estão aí em fase de transição de carreira, deixando aquela carreira que estava trabalhando, que estava tendo seus resultados, sua vida profissional, seus ganhos financeiros, mas chegou o momento da transição, eu estou nesse trabalho, mas eu não estou contente, eu quero algo novo. E encontrou na reflexologia podal o seu novo caminho. E aí começa uma transição de carreira, ou seja, você começa a dar mais tempo do seu dia para a atividade da reflexologia. Tem alguns alunos nossos que já fazem essa transição de carreira de um modo mais rápido e outros fazem essa transição de uma forma, de uma forma é, mais, gradativa, mais gradativa, determinando mais tempo, determinando mais horas do seu dia para a reflexologia podal, porque entendem que a reflexologia torna é, mais prazeroso o trabalho, porque a gente tem que trabalhar com alegria, tem que tra a gente tem que trabalhar com satisfação. E a reflexologia, o trabalho da reflexologia podal me dá muita satisfação, muita alegria de trabalhar. Então tudo o que a gente faz é com extrema alegria. A gente se cansa, sim, a gente se cansa, porque todo o trabalho a gente se cansa no trabalho. Mas ao final do dia, todo dia eu estou cansado, é um cansaço físico, que depois que eu me deito, me recordo, vou dormir, minha cabeça fica leve. E eu sinto que eu cumpri a minha jornada, eu cumpri o... Eu cumpri com alegria aquilo que eu, me propus, que eu me propus no dia. E eu fico motivado sempre, sempre, sempre, muito motivado para o próximo dia. Então, para mim e para todos vocês, Cap Green, continue crescendo. Se você já conquistou o seu primeiro mil reais durante o um mês... Coloque uma, uma, uma meta para você. Opa, mês que vem eu vou trabalhar, vou me desenvolver, vou seguir o método do professor, simples, prático, objetivo. Quem sabe eu vou fazer mais cortesias, captar mais clientes e para o mês que vem eu vou projetar, faturar dois mil reais. Quando a gente coloca meta, coloque metas em sua vida. Colocou metas, colocou objetivos, objetivos claros, não objetivos fantasiosos. Começou hoje, já vai querer... Estourar o mês faturando 5 mil Eventualmente um ou outro consegue Eventualmente um ou outro consegue Como já conseguiram vários Mas não é todo mundo Que no primeiro mês, no segundo mês Já está faturando 5 mil Por quê? Porque é gradativo Você vai conquistar os seus clientes Cap green para você Continue crescendo Ah, esse mês eu faturei 500 Porque eu estou começando né? Comecei a atender agora, turma de julho Turma de julho está começando agora, está fazendo seus primeiros 500 reais, daqui a pouco está fazendo mil reais por mês. Quem sabe a turma de, de julho, quando fechar o mês de agosto, já está faturando 2 mil. Ah, é isso que eu quero? Sim, é isso que eu quero para você, meu aluno. Que você cresça de modo sustentável. Julho, julho setembro, outubro, quem sabe lá em outubro você está faturando 3 mil. A turma de julho está faturando 3 mil. E a turma de maio? A turma de maio está um passo à frente. Turma de maio, quem sabe agora no próximo mês, vocês estão aí entrando na casa dos 3, 4 mil por mês. Ah, Roberto, mas qual? até onde a gente pode chegar? Você determina o seu tempo. Quanto de tempo você tem disponível para a reflexologia podal? Quanto tempo você, você tem disponível para você fazer o seu keep green? Quanto tempo você tem disponível para você continuar crescendo? Ah, professor, tem um limite. Eu sei que tem um limite. Não dá para trabalhar 24 horas por dia. Não é saudável. Humanamente é impossível. Não dá para trabalhar todo dia 12 horas. Não dá também. Humanamente você vai se desgastar, vai cansar muito. Ah, qual é o ideal? Trabalhe 8 horas por dia. Poxa, 8 horas por dia dá para fazer o quê? Dá para fazer 8 clientes. Ah, mas tem muita gente me procurando, professor. A minha agenda não está dando conta. Isso está acontecendo com alunos nossos. Então, recado, uma dica de ouro. Não dei nenhuma dica de ouro nesse vídeo para vocês. Uma dica de ouro para vocês que estão aí. Ó. É... Chega a hora, chega o momento seu que você vai precisar alterar o seu valor. É, o seu valor. Quanto você cobra de cada sessão? Ah, eu comecei, o senhor falou para começar com 50. Eu ainda estou cobrando 50, professor, estou com a minha agenda lotada. Está na hora de você mexer no seu preço. Está na hora. Isso não quer dizer explorar o seu cliente. Isso é uma lei de mercado, oferta e procura. E se você alterar o valor, se está com 50, passa para 60. Se você já está com 60, passa para 70. Se é o seu momento. Se é o seu momento porque também é saudável, preste atenção nisso. É extremamente saudável você alterar o seu valor. Por quê? Quando você altera o seu valor, você deixa o trabalho da reflexologia podal saudável. Por quê? Porque os alunos novos, os novos integrantes, eles precisam de espaço de trabalho. Sim. Porque os novos alunos, os novos que vão chegar, eles vão começar com 50. Você precisa estar com 60, 70 lá na frente. É saudável. Ah, mas vai ter muita concorrência. Lê do engano seu se você está pensando em concorrência. Não existe mãos suficiente para o tanto de pessoas que precisam de terapia. Não existe mãos suficientes. Tem muita gente precisando de terapia. Por mais que a gente forme aí centenas, milhares de pessoas, vai faltar ainda a mão de obra. Vai faltar ainda a terapeuta. Então a Hotmart diz para mim, Roberto, Capreen para você, Roberto. Então a Hotmart, ela me parabeniza pelas minhas conquistas ao longo desses cinco anos, mas ela não me acomoda. Tem duplo sentido isso aqui, ó. Isso aqui tem duplo sentido. Continue crescendo, é, um, é, um, é uma forma carinhosa de me parabenizar pelas minhas conquistas ao longo desses cinco anos. Das métricas que nós alcançamos, número de alunos que nós alcançamos e outras métricas também. Mas ao mesmo tempo, a gente pode dizer essa, nessa métrica que Roberto, não se acomode Roberto. Não se acomode. A Rautimar está me dizendo aqui, Roberto, não entre na sua zona de conforto. Então eu digo para a Hotmart, obrigado Hotmart pelo presente e obrigado pelas dicas no meio do Cap Green aqui, né? No meio dos parabéns, que é o Continue Crescendo, é não se acomode. Então, meu aluno, minha aluna, você quer mais na sua vida? Então não se acomode. Ah, eu já estou ganhando 2 mil por mês, fazendo uma renda extra. Aqui onde eu moro 2 mil já está bom. Por que já está bom? Se você pode mais, Cap green para você, continue crescendo, aluno meu, aluna minha, não se acomode. Não se acomode. Não pedi para vocês aqui para vocês se inscreverem no canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreva aqui no canal, nosso canal aqui no YouTube, se inscreva. Gostou do quadro? Comenta aqui abaixo o que você achou desse quadro. Comenta aqui, ó, se você, deixa eu, sem dar reflexo aqui, também tá, tem, tem luz aqui, vamos ver se eu consigo deixar aqui, ó sem dar reflexo das luzes. Comente aqui abaixo, se você aceita o desafio Cap Green. Comente aqui, vamos criar um desafio? O desafio Cap Green, o desafio continue crescendo? Vamos criar um desafio? Então, você meu aluno, você minha aluna, se você aceita, escreve aqui abaixo, professor, eu aceito o desafio Cap Green. Eu aceito, professor. Eu aceito e tomo para mim esse desafio, Cap Green. Ou seja, você continuar crescendo. Eu preciso continuar crescendo. E não por uma simples questão de conquistar mais, ter mais coisas. É porque eu começo a entender uma coisa assim, ó. Se ao longo desses cinco anos nós já estamos aí com praticamente quatro mil alunos e que a gente fez uma conta aí, aproximada, que numa média, cada aluno, se for puxando a média, né, um mais, outros menos, outros menos, outros mais, cada aluno nosso, se eu for fazer uma média aí, pelo menos já atendeu próximo aí de 50 pessoas. Alguns mais, outros menos, mas achar um, um número médio, se você fizer aí 4 mil vezes 50, a gente vai estar tá 4 vezes 5, 20? Né? Mais 2, 0, 2 20 mil pessoas, é isso? É um número muito grande. 4 mil vezes 50. Você roça 4 mil vezes 50. Será que é 200 mil? É muito 4 mil. Vezes 50. Eu acho que são 200 mil pessoas já impactadas de forma positiva com aquilo que eu venho fazendo e que minha equipe abraçou. Então, mais uma vez, obrigado minha equipe por abraçar essa causa da reflexologia podal, de ensinar a reflexologia podal para as pessoas que querem aprender, para as pessoas que querem aliviar as próprias dores e para as pessoas que querem ter a reflexologia como trabalho, aliviar as dores das pessoas. Muita gente está conseguindo, muita gente está fazendo e tendo resultados incríveis. Incríveis. Temos aí várias alunas, poderia comentar uma mais recente que esteve aqui no Espaço Terapêutico, a Cláudia, também veio do Paraná me trazer presentes, né? Veio de Curitiba, tem um vídeo também aqui abaixo para vocês assistirem dela. E ela está faturando aí a média de 3 mil por mês. E ela está com a gente desde janeiro deste ano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho sete meses. 7 vezes 3, 21 é certo que ela não faturou todos os meses 3 né? porque ela teve um começo mas uns mais de 15 uns 18 ela já faturou de janeiro para cá uma aluna uma aluna multiplica esse valor por 4 mil vai dar um número isso é renda nós estamos trabalhando ensinando a fazer gerando renda gerando recurso, movimentando a roda da economia. Quantas coisas tiveram dificuldades nesse período. E o nosso setor só cresceu. O setor da reflexologia podal só cresceu. Por quê? Porque as pessoas estão necessitadas de terapia. As pessoas estão necessitadas de massagem. Muitas pessoas. E por mais que eu forme milhares de pessoas, ainda faltará pessoas para atender quem sofre. Fiquei esse convite para vocês, em breve nós teremos, espero né, que em breve a gente possa abrir novas turmas, se você está interessado em nossos cursos, aqui na descrição do vídeo tem vários links, tem alguns links muito interessantes para vocês, tem o link da sala de espera, vamos dizer assim, né, uma, uma, uma, uma lista de espera dos cursos Tem uma lista, tem um link que é a lista de espera Por que, que eu vou pegar esse link, professor? Ora, se você quer saber Dos nossos cursos, saber em primeira mão Quando vai ter uma próxima turma se você, estiver nesse, se você clicar nesse link Você vai receber a informação De forma privilegiada, antes que todo mundo E depois aqui abaixo também Tem outros links, tem um link da, Do Telegram, eu estou com um projeto Incrível no Telegram, projeto 365 tá no Hoje, né, que eu estou gravando aqui para vocês, eu gravei o 11º episódio do Telegram. Incrível! Nossa, tem aí mais 300 e tanto? Sim, porque eu me comprometi com você, durante um ano, durante 365 dias, trazer um conteúdo novo, novinho, para você, um áudio novinho lá no Telegram. Então, quer participar do Telegram? O link também está aqui abaixo. Então, para você não perder nada daquilo que a gente tem tá produzindo, é, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, aqui abaixo, né? Deixe uma mensagem. Você aceita o meu desafio Cap Green? A Hotmart me desafiou, ela me presenteou. E, ó, Roberto, continue crescendo. Carinhosamente, a Hotmart está dizendo para mim, Roberto, continue crescendo. E para você, meu aluno, minha aluna, eu digo para você também. Continue crescendo. Cláudia, você já está faturando 3 por mês? Cláudia, ó, coloca 4 nos seus desejos para o próximo mês. Ah, você quer se espelhar na Cláudia? Né? Você é meu aluno, minha aluna. Então, se você está faturando mil por mês, coloca que você no próximo mês vai fazer dois mil. Se você já está faturando na casa dos dois, coloca que no próximo vez, você, no mês, você vai faturar três mil. Mas como que eu faço, professor? Dentro do curso tem as estratégias. Se você não está no curso, quer aprender essas estratégias, está tudo dentro do nosso curso. Ah, eu já estou com três. Dá para chegar a quatro? Dá. Coloca uma meta para você. Sem metas. Ah, é, eu, eu, eu não consigo avançar se eu não coloco uma meta para mim. Eu estou com quatro mil alunos. A minha meta agora é bater cinco mil alunos. Agora, na próxima turma provavelmente a gente vai ter uma turma agora, talvez agora em setembro, a ideia nossa é bater 5 mil alunos dentro da, dos, nossos, dos nossos alunos, né? 5. E aumentar, aumentar. Eu não posso me acomodar. E além de se eu me acomodar, tem um efeito negativo se eu me acomodo. Qual é o efeito negativo, professor? É o efeito negativo que eu vou ficar pensando. Se eu me acomodo eu não estou ensinando as pessoas. Se eu não estou ensinando as pessoas, tem mais pessoas sofrendo com, sofrendo com dor e que se eu tivesse iniciado uma nova turma, mais pessoas poderiam ter sido beneficiadas com alívio da dor. Então não é uma questão só de ter mais alunos, é uma questão de querer ajudar mais pessoas, querer que menos pessoas sofram com dores, querer que menos pessoas sofram com fibromialgia Querer que menos pessoas sofram de depressão, ansiedade, pânico, enxaqueca, cólicas, terríveis. meu desejo é diminuir, diminuir. Posso ser aí com esse desejo, aquele passarinho que está levando água no fogo da mata. Nossa mas o que você está fazendo com uma gotinha de água? É, eu estou fazendo a minha parte. Estou levando a minha gotinha de água no meio do, do fogo na floresta. Faça a sua parte. E para fazer a sua parte, Cap Green, continue crescendo. Continue fazendo o melhor que você pode fazer hoje. Ah, mas tem uma pessoa fazendo muito, muito, muito, eu não consigo fazer. Faça o melhor que você pode fazer hoje. Se você quer se espelhar em alguém, é uma coisa. Eu me espelho em alguém para me inspirar em alguém. Mas não se puna se eventualmente você não conseguir fazer o mesmo que o outro está fazendo, aí você, aí você vai ficar num parafuso. Então, o seu, desafio, né? o seu desafio, o seu cap green, não é comigo, professor. O seu compromisso não é com seu vizinho, não é com a sua esposa, com o seu esposo. O seu compromisso é com você. A sua satisfação de crescer, se desenvolver, lógico que a sociedade vai te enxergar como uma pessoa vencedora. Mas, primeiro, faça pra você. E isso não quer ser egoísta. Entendeu? Então, quando você pega pra você, você assume verdadeiramente uma, uma, uma, um, um grau de comprometimento. Poxa, eu me comprometi que eu vou me esforçar, eu tô faturando mil e o um mês que vem eu vou faturar dois mil. Se comprometa com você. Que, o que eu preciso fazer dentro da reflexologia para sair de mil reais por mês para dois mil? Está tudo dentro do curso. Está tudo dentro do curso. As dicas, fazer cortesia, captar clientes. Fazer um atendimento diferenciado. O MDF, o módulo das dores físicas. O MAD, o módulo avançado das dores emocionais. Agora, mais recentemente, a gente tem a essência do ser. É tudo para ajudar você a crescer cada vez mais. Ok? Eu estou aqui desse lado para te ajudar. Cap Green para mim. Hotmart me presenteou. Parabéns, continue crescendo. Mas, é como se a Hotmart estivesse dizendo para mim: Roberto, não se acomode, nós somos parceiros. Estou aqui com a estrutura toda da Hotmart, né? o pessoal da Hotmart, se eles virem esse vídeo, também vai ser bem bacana, mas ó, fique esperto, continue crescendo, não se acomode, então, aí eu poderia trocar o Cap Green, ao invés de continue crescendo, para não se acomode, não é ser um eterno insatisfeito, não é isso, tem pessoas que ficam olhando só o lado negativo, não é olhar o lado negativo, eu não sou um eterno insatisfeito. Mas continue crescendo. Continue crescendo. Continue se desenvolvendo. Podia trocar essa frase também aqui, ó. Continue se desenvolvendo. Continue crescendo. Não se acomode. Não entre na zona de conforto. A zona de conforto é uma zona perigosa. Entendam isso. Zona de conforto é uma região extremamente perigosa extremamente perigosa. Zona de conforto é perigo. Ah, mas eu não posso ter conforto. Pode e deve. Você precisa trabalhar para isso. Levar conforto para você, para sua casa, para seus filhos, para sua família. Isso é uma coisa. Entrar na zona de conforto, baixar a guarda. Entrar na zona de conforto é você dormir com a porta aberta. Pô, tem que fechar a porta da sua casa, passar a chave. Trancar seu carro. Não pode deixar de qualquer jeito. Não se acomode. Cap Green. Para nós. Grande abraço. Hotmart, obrigado esse presentão. E vamos em frente. Vamos buscar e vamos ajudar cada vez mais pessoas. Eu quero ajudar cada vez mais pessoas. Eu quero saber se vocês, meus alunos, também querem. Eu sei que vocês querem. Sei disso. Mas a gente está aqui também para estimular Eu sou estimulador Quero estimular vocês Com seriedade Alegria também Não é trabalhar por trabalhar Trabalhar com alegria E crescer, crescer Com responsabilidade Com ética Cresça com ética Cresça com responsabilidade Que o mercado está de olho em você O mercado está de olho em você E você vai se destacar você será, na sua região, na sua cidade, o melhor profissional da área. Esse é o meu compromisso com você. Um grande abraço, sucesso, compartilhe o vídeo. Cap Green para nós. Até mais, tchau, tchau.